Olha o retaco, o seu time aqui. Ó agora. Olha os pescador aqui. ó. <risos> Quanto que tem aí? Só seu. Ah, eu ainda tenho que pagar ainda? Caramba, além de sofrer, não pegar peixe, ainda tem que pagar? é só uma Não sabe nem acender a luz. Ah. Assagorran. Pô, caramba, quem tá filmando só repou pô. Assagorran. Ah, velho, aí, cara, olha lá. Você acha que isso aqui pro tio vai esquentar a garganta, mano? Caramba, o tio tá tremendo, mano. Faz quantas horas que você não a toma? que tá mão aí tremendo. Tira a mão da minha mão, pô. Não morreu nem mano. Então vai mais cara. um, então. Não, segura o boné, aí. dá pra ver pela tela aí? É. aí Paga uma que pra que mim aqui, ó. Tá... Caramba, o tio tá tremendo da ainda. Da pô. Tem um o tio tá tremendo ainda. Ah, é, A sagorra tá aí, o Zé Seis e doze da manhã, subindo no barco. Olha quantas pessoas tem. no e eu posso para outra É esse? É. Cadê o bacãozinho que pegou? Já. Tá, tá, Falei, não não pode Você já desceu aqui? Eu nunca desci aqui, não. Eu não. Também nunca desci aqui, não. Primeiro É. Pelo menos isso, né? 7 horas em ponto. 7 horas em ponto. 7 horas em ponto. Bom, são 78 Não. E já tirei um guret. E onde oba? Deve ter 41 ou 42. Pescando, cevando. Cevando o boiro e iscando o boiro. Só que eu esqueci de ligar a câmera para filmar. Depois eu filmo mais. Até mais. Tchau. Amanhecer do sol. Aqui em Nishiki. E agora o meu não comeu nenhuma isca. Então... Ainda são 7h20, faz 10 minutos que eu peguei um gurê e não comeu mais nenhuma isca. Fiz gomborá aí? Deve ser thai, né? Que rarice você está usando? Que rarice você está usando? Tira aí, hein? Vai aparecer na Globo, hein? Vai aparecer na Globo, hein? Saiu, não Saiu? Troco de Oba! São... 7h37 da manhã. Olha o tamanho desse Budai. Quarenta e pouco. Olha, olha o tamanho. Bora para pegar mais. Aqui, ó, tô servando só boira chega uma colher de serva aqui no pé, só boiro. Pega a boia, lança lá na frente, boia sem o que tomei, não tá travada, livre, totalmente livre. Boia G2 e um Jintã 4. Aí trago até aqui mais perto aqui, ó, e largo. tive três atari aqui dessa forma aqui fora o gure que eu peguei e o budai só que três atari que eu tive eu vim esticando a linha ele largou Aquele gurei e o budai que eu peguei não largou Vamos ver agora ele vem controlando Deixa ele levar um pouquinho, esticar um pouquinho Dar um pouquinho de linha, Que ele vai afundando aos pouquinhos E esse Saracha aqui, ó, tá levando lá em direção ao sol Então vai levando a boia devagarzinho para lá O difícil é saber quando tem atare porque Como a boia não afunda, tem que acostumar com o trabalho dela Ela sobe e desce, sobe e desce Aí tem hora que ela Desce e fica um pouquinho mais no fundo Aí você tem que vir tateando e sentir na ponta da vara. Bom, depois eu filmo mais. Quando pegar um pico, água, compadre. Acabei de fisgar um gurê. Enquanto. 35? Deve ter uns 35. Tinha acabado de fazer um barache agora. Oh, não entra aí não. Não tem não. Ah, não tem 35, talvez não. É um tamanho bom. Não, deve ter uns... 34. Ah, não tem nem... 30, não tem 34. Ah, uns 30. É, 34 mais ou menos. Tinha acabado de fazer um barache. Essatore, Essa essatore, Essa como é que mede o peixe nesse negócio aqui, cara? Tenta ali, aqui ó, aí nesse saracho, deixa a bola aí lá pra frente, 40 não tem mais, quanto que tem aqui? Será que tem isso aqui? Tem uns 35 mais ou menos. Aqui, ó. Peguei um Onaga aqui, ó. Olha o tamanho do Onaga. Vai crescer, vai. Obrigado pela brincadeira. Entra aí, Hidek. Até que enfim, tirou o dedo, pô. Tem mais de 30. Aí, ó. Tem uns 32, isso aí, pô. Então, 32, 33. tirando a linha. Tá filmando. Deixa eu lá filmar o peixe do tio. É grande. Depois tira sarro de mim, corre sem pulsar. Aí. oh O. Oh, tem, um, tem uns O. e O. O. tem. Tem uns O. E aí, Já morreu, já. Vou tirando a linha. Vou tirando a linha. Aí, ó. Não tem nem 40. 40 tem, sim. Cadê? Mostra aí. Tem 40, né? Tem 40, sim. Me detecto. Ele né? Só aí. Isso, Pra mim Campai? Não, não, não, aí, não. É. Pode dar, não pode dar pra litrança, não. É. Ode. Tem comer, tem que comer com. com esse, cadê o meu negocinho ali, ó? 재미 cozy